Hoje então meus amigos, minhas amigas, arrumamos aqui uma bike, estamos aqui dando uma passeada pela cidade e eu me deparei com esse lugar, olha só gente que sombra boa, aqui embaixo ó, aqui tem, tem, tem uns pés de manga mas pra cá, vou mostrar pra, pra vocês aqui ó, nós temos aqui um pé de noni gente, isso aqui é uma planta medicinal vocês pesquisam aí, que vocês vão ver ó, esse noni é uma fruta muito valiosa aí ó, aqui ó ela é uma fruta medicinal, o noni. Então é muito bacana mesmo aí, ó. Olha que fruto lindo aí, ó. Show de bola, né? Então isso aqui é o Noni. E aqui, gente, temos bastante árvores nessa cidade. Ali temos mais um pé de Noni. Lá na frente eu vou mostrar pra, pra vocês. E aqui também tem alguns pés de goiaba ali, ali na frente. Eu sempre passo por aqui, cedinho, fazendo caminhada, 5 da manhã com o meu colega, quando, quando eu venho aqui nessa cidade. E a gente, olha, tudo pé de manga lá na frente, olha, ó. Vou puxar aqui o zoom e vocês vão ver, olha. Olha só, tudo pé de manga, olha. Do, no meio, assim, do, é como se fosse um canteiro. A grama é cortadinha, ó. Bacana, né? Aqui na frente, ó, encont, encontramos um pé de urucu. Isso aqui, gente, é, é onde vou, a, a gente colhe esses frutinhos aqui, ó. Esses frutinhos aqui, isso aqui é para pôr na carne, no, no frango. É o corante, né? O nome eu conheço como urucu. Isso, isso, isso, isso aqui é, ó. ele tem uma tinta aí, olha acho que todos conhecem, né? A gente conhece também algum lugar como Coloral. Muito bacana aí, ó. Esse aqui no meio da no, no aqui no, me, no, no meio no no meio do canteiro aqui de aí pé, pé de manga aí, ó. Legal isso aqui, ó. É muito legal, cidade interior é muito bom. Você pode pedalar com segurança. Isso é a maravilha, né? E sem contar, gente, que a paisagem ela é muito linda agora o sol tá um pouco quente é quase é 10 da manhã mais ou menos mas isso aqui gente cedinho para fazer caminhada você caminha uma hora mais ou menos tranquilo quase ninguém na rua porque é uma cidade que tem pouca pessoa porque a cidade é um pouco grande mas como tem muito terreno não é que nem São Paulo que a gente mora em apartamentos, em prédios. Aqui é, é menos pessoas. Então aqui tem mais espaço para você caminhar livremente. Você vê aqui, ó. Aqui, ó. É. Passa poucos carros, pouca, poucas motos. Dá para você pedalar tranquilo. Isso aqui em época de manga, gente. É muito legal. Olha quanto pé de manga tem aí, ó. De um lado e do outro. Aqui. Eu fiz outro vídeo onde eu mostrei que eu também estava na marginal comendo goiaba. Mas é, que é em outro local já, é em outro lado. É que eu quando vou para casa dos parentes de bike, eu vou pela uma estrada porque é descendo. E de volta, como é subindo, eu pego outra estrada que é plana. Igual essa aqui, ó. Então é isso aí, gente. E aqui, ó, só pé de manga. Ali nós temos um pé de limão. Na beira da estrada, não, não tem limão, mas é um pé de limão. Ó. Se tiver, alguns pequenininhos. Vou aqui para sombra. Ó. Maravilha aqui. ó Aqui temos o pé de IP, ou o pé de abacate, que digo. Show de bola, né? Ali na frente nós temos um pé de goiaba. Vou ver se tem goiaba madura. Pode ser que sim, pode ser que não. Veja bem, aqui tem uma, mas está muito alta. Eu vou lá para frente que deve ter mais. Tem só umas duas aqui. Vamos seguindo em frente. Aqui do lado aqui da da, da rua, tem umas flores, ó, um matinho que tem flores. Olha, aí, ó. olha, olha que lindo. Aí, ó. Ali na frente nós temos outro pé de goiaba. aqui parece que também não tem goiaba nesse aqui mais um pé de abacate ali, ó ali na frente temos outro pé de goiaba e vamos pedalando vamos lá ó, aqui tem bastante goiaba aqui, ó só que tá no alto aí, ó aqui é grande dona goiaba aí, ó Olha o tamanho das goiabonas, só que tá no alto. Consegui pegar uma. Olha que linda. Tá limpinha, ó. Gosto, saborosa. Muito boa. E é isso aí, minha gente. Aqui a gente para um pouco para descansar. Hum. Aqui é muito calor e a sombrinha refresca então a goiaba antes de você provar ela o bom é você abrir para ver se não tem nenhuma lagartinha né mas é isso aí vamos que vamos frente temos mais uns pés aqui ó elas são menorzinha mas tá um, tá um pouco mais baixo aqui ó tá mais fácil de pegar essa aqui tem bastante pois então meus amigos mais uma vez ficamos por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, minha gente. Um abração. Fui.